Acordo logo cedo e encontro tu Fazendo meu sorriso e meu céu azul Viver Tuas verdades é o que eu mais quero Seguindo o farol até o Teu castelo oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Que me faz ver a Tua bondade E essa luz que me invade é pra brilhar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 Tua bondade que me faz ver o Teu amor E essa luz que me invade é pra mostrar Logo cedo e encontro Tu